Fala galerinha, aqui é Daniel de novo, sou aqui do canal Informação Saúde, um direito de todos e hoje nós vamos falar um pouquinho com vocês sobre um assunto que é de suma importância para quem está estudando SUS, para quem está querendo aí fazer uma especialização em saúde coletiva, saúde pública, é, conhecer um pouquinho do que é atenção primária à saúde e hoje a nossa proposta é falar aqui nesta videoaula sobre é, esse modelo de atenção que é de suma importância. Nós vimos no último encontro que as pessoas nos sistemas de saúde elas precisam de uma ordenação desse cuidado e hoje nós vamos conseguir explicar um pouquinho para vocês de uma forma bem resumida e bem clara e sintética o que seria atenção primária à saúde certo nós vamos falar um pouquinho de vamos definir quando a gente pensa em atenção primária a gente pensa na no que seria né atenção primária sempre que eu penso na atenção primária eu penso em uma atenção de primeiro contato contínua global e coordenada que se proporciona à população sem distinção de gênero, doença ou sistema orgânico. Então, quando nós pensamos em uma, um modelo de atenção primária, é onde eu procuro toda vez que tenho um problema novo ou um problema antigo que necessita de um novo cuidado, é onde eu tenho pessoas que vão cuidar de mim e conhecem as minhas a, a minha realidade de vida, né? como que eu vivo, quem, quem eu sou... E quando eu penso na atenção primária, eu penso é, que a atenção primária, historicamente, ela vem surgir a, aqui no mundo ocidental, em 1960, com os chamados médicos primários. Depois de 1978, na conferência de Alma-Ati, que fica no Cazaquistão, é, ela foi chamada de Cuidados Primários da Saúde. Aqui no Brasil, a partir de 1993, o programa Saúde em Casa e o programa Saúde da Família, ele começou a ser implantado de forma experimental em alguns estados do Brasil. Nós tivemos algumas cidades que foram é, percursoras, elas acabaram sendo né, a vanguarda do início desse, da implantação de um novo modelo de cuidado em saúde, e eu destaco sempre Niterói, Londrina, Pirajuí, ah, nós tivemos Vitória da Conquista na Bahia, muitas cidades do Nordeste, muitas cidades do Norte do Brasil e do Sul também. E, a partir de 96, com a Norma Operacional Básica, ela passa a ser chamada de Atenção Básica. Por isso que nós chamamos de... É, eu queria trazer essa definição para vocês aqui ela é chamada segundo a política nacional de atenção básica PENAB é, ela é chamada de atenção básica no Brasil é o conceito brasileiro de atenção primária e ela tem ela é um conjunto de ações de saúde individuais familiares e coletivas eu dividi aqui em três partes né o que é conceito então o que é a atenção básica ela é esse conjunto de ações e o que que ela é o que, que ela oferece para a população, ela oferece promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde. E envolve também recursos, esses recursos envolvidos é, é tudo aquilo que eu tenho de instrumento tecnológico para oferecer de cuidado a essa população. E aqui quando eu penso... É um cuidado integrado, qualificado, por uma equipe que é multiprofissional, tem vários profissionais envolvidos. É uma população, como eu expliquei na aula passada sobre a Covid-19 e a rede de atenção, é, em um território definido. E essas equipes que vão cuidar desses territórios, elas têm uma chamada responsabilidade sanitária. Quando eu penso... É, é muito importante quando eu vou fazer essa definição de atenção primária ou atenção básica já que a política nacional de atenção básica ela nos dá essas duas opções para fazermos essa nomenclatura é, você sempre tem que definir qual é o conceito o que é, é o que ela oferece e o que ela utiliza então eu acho que essas três categorias elas vão facilitar a aplicação desse conceito durante os seus estudos durante a sua prática profissional e, e para entender também é, esse momento que estamos vivendo da pandemia qual é o melhor local para um paciente de covid-19 vir fazer né, o seu atendimento qual é o local que nós precisamos ir em primeiro lugar é muito importante eu gostaria de falar para vocês um pouquinho trazer aqui à tona é a atenção primária ela é um como eu expliquei esse conjunto de ações e esse conjunto de ações ela envolve características desse cuidado então quando eu penso em características eu estou vendo aqui uma profissional médica certo fazendo o atendimento de uma gestante é, eu vejo é, essa profissional fazendo esse atendimento e eu posso notar, quando eu vou fazer, falar de atributos, eu falo aquilo, aquilo que traz a característica do fenômeno, ou seja, o que é a atenção primária. Então, quais são as características que a definem? É isso que nós vamos aprender na aula de hoje, e eu gostaria de trabalhar com vocês esse primeiro é, trabalhar com vocês esse primeiro conceito que é o conceito de Atributo Essencial e Derivado. Então, eu tenho quatro sempre atributos que são essenciais e eu tenho três atributos que são derivados. Aqui eu trago um texto de Mendes, do professor Eugênio Vilaça, Mendes, lá da UFMG, e eu trago esse texto dizendo o seguinte, essa citação dele, né, no livro Redes de Atenção à Saúde. Primeiro contato é onde eu busco o atendimento toda vez que preciso, coordenação. Quando eu penso em coordenação, eu estou pensando aqui eu trago para vocês os at chamados atributos nucleares, né? Então, acesso ao primeiro serviço, a cada problema que eu tenho, eu quando eu estou cuidando dessa população, eu reconheço esses problemas? Eu articulo com outros pontos Aquela paciente de Covid, né? a nossa paciente de Covid, como que ela fez para ser atendida na UPA depois no hospital? Quem que articularia com essa rede? Quais são os serviços que eu tenho disponíveis no meu, na minha unidade? E quais são e como que eu acompanho, através de uma linha de tempo, os efeitos desses cuidados, dessas medicações? É, é muito importante que você... É, reconheça esses quatro atributos nucleares quando vai discutir a atenção primária então aonde eu procuro qual é essas pessoas que estão cuidando de mim elas reconhecem as minhas necessidades essas esse serviço que eu estou procurando como paciente ele tem quais são os serviços que estão disponíveis para mim como paciente usuário e essas pessoas que cuidam de mim elas acompanham os efeitos dessas medicações dessas é, intervenções ou cuidados oferecidos isso é muito importante quando eu vou pensar no atributo derivado eu penso no atributo derivado é é como que é essa equipe da atenção primária como que ela vai dirigir o seu cuidado para esse território lembra que nós falamos na aula passada na aula da paciente de covid-19 que essas é, aquelas pessoas, elas são cuidadas dentro de um território da rede. Então, eu tenho o domicílio e a família como esse sujeito do cuidado. Quando eu penso em família, aqui eu não estou pensando somente na família nuclear, homem, mulher e filhos, mas eu penso em famílias mononucleares, famílias re, é, reorganizadas, redefinidas, famílias sem nenhum tipo de laço afetivo, ou de matrimônio, mas eu tenho um conjunto de pessoas que se cuidam e eu tenho uma comunidade, né? Será que eu estou atendendo essa comunidade de acordo com esse contexto dessa comunidade? Qual é a relação que eu tenho com essa minha população? É, quando essa população me procura, eu tenho um devido, ou uma devida é, escuta de boa qualidade, eu reconheço que essas pessoas também podem contribuir para o meu cuidado. Então eu como paciente também preciso ser ouvido. É, isso é muito importante quando nós definimos. Então esses atributos eles são sempre sete. Quando vocês forem fazer qualquer prova ou você ouvir falar desse assunto, lembre-se desses sete atributos que eles vão estar presentes sempre no modelo de cuidado. É, vamos falar um pouquinho agora das funções da tensão primária. As funções da tensão primária eu queria trazer para vocês as funções e a, as funções é, é o que que eu faço lá na tensão primária que me permite o que, que qual é a característica desse meu atendimento e o que que ele tem de resultado, né? Então eu vou resolver resolubilidade ou seja, dar soluções, encaminhamentos, eu vou me comunicar com as outras, lembra daquela paciente que ela precisava ir para o hospital, para a UPA, ela precisava da ambulância, e eu vou ter a responsabilização, segundo Mendes, 2011, eu vou ter a responsabilização de, essa responsabilização de tomar cuidado, de tomar é de ter a atenção a essas pessoas do meu território. Lembra que nós discutimos na aula passada falando sobre a ligação telefônica, o telemonitoramento desses casos, dessas desses comunicantes dessa paciente que tinha Covid-19, que era um caso positivo, certo? É, quando eu penso quando eu penso nas, nas funções, essas funções, elas são muito importantes, porque ela, um, a anterior é a característica, é aquilo que caracteriza o que eu vou fazer, e essa daqui é o que eu boto em prática para fazer realmente, certo? É, eu gostaria de mostrar para vocês, a gente falar um pouquinho desse, da característica dessas funções. Então, quando eu penso nas funções, eu penso que a resolubilidade é resolver mais de 85% dos problemas. Um serviço de atenção primária precisa ser resolutivo. Eu preciso ter uma comunicação com outros, outros equipamentos, outros serviços de saúde e eu tenho que ter essa comunicação em relação aos meus pacientes e me responsabilizar pelas pessoas que estão cadastradas lá na minha unidade de saúde. Certo? E quando nós pensamos, então, nas funções da APS, eu estou pensando sempre de como esse cuidado está sendo organizado. Vamos agora aqui falar um pouquinho das, do perfil das pessoas que vão usar a unidade de saúde. Quem são essas pessoas que vão usar a UBS e o serviço de atenção primária? vamos então falar um pouquinho primeiro o seguinte existe um estudo muito legal que é foi publicado por green em 2001 e ele diz o seguinte de mil pessoas que procuram uma unidade básica de saúde dessas 1.800 vão apresentar algum sintoma certo dessas 800 mil pessoas de uma que estão numa, numa área de ubs só 217 irão procurar a atenção primária à saúde dessas 217 8 vão precisar ir para o um hospital e nove para os especialistas e uma vai seria internada no hospital especializado um hospital de alta complexidade né onde tivesse terapia intensiva é, quimioterapia é, hemodiálise e outras tecnologias de alta densidade né tecnológica vocês notaram nessa neste é, gráfico de área que a atenção primária, ela pode resolver, veja só, de 217 pessoas que procuraram o serviço aqui do nosso colega Green, só oito é, foram oito para o hospital, 9 para especialista e um foi para o hospital de alta complexidade. Ou seja, a maior parte desses casos foram resolvidos no próprio serviço. E quando eu penso em resolução, não é só atendimento médico para oferecer medicação para as pessoas, é orientação, é a questão da, de uma consulta para fazer medidas preventivas, coleta de Papa Nicolau, atendimento ao acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança, tudo isso vai pesar é, uma reunião de planejamento familiar e direitos sexuais, um grupo de, de pesos e medidas para mães e crianças usuárias de programas sociais. Vocês vão notar que... De, quando eu faço, é, eu faço esse acolhimento destas pessoas e eu é, faço esse acolhimento e dou essa escuta para essas pessoas, e eu faço o quê A maior parte dos casos é, são resolvidos, a pessoa consegue mudar o perfil de saúde e doença dela, ela consegue melhor, ter um perfil de saúde e doença para a positividade, certo? É... Eu gostaria de também explicar para vocês uma coisa muito importante, é o seguinte: quando um serviço, veja só, a população, isso aqui foi um estudo feito, é, foi o MA5, um pesquisador de atenção primária aqui do Brasil, em um seminário de 2018, que ele fez o seguinte levantamento: as pessoas que são mais ricas, elas vão usar, metade delas vão usar os planos de saúde os serviços privados de saúde. Então vocês podem notar que as pessoas que são mais pobres elas vão usar a unidade tradicional e a estratégia de saúde da família. Então vocês notam que essa transição entre a classe média para a classe média alta e depois rica, você vai ter uma, veja só, você tem uma diminuição, você vai aumentando o plano privado. Então, o que esse gráfico vem explicar para nós? Ele vem explicar que essa atenção primária precisa resolver os problemas da população, por quê? A atenção primária, mesmo sendo um serviço que não precisa ser necessariamente um serviço público, a atenção primária pode ser também um serviço privado, ela vai, mas você pode ver que pela característica do equipamento, é, as pessoas mais pobres e de classes, que elas têm mais acesso às tecnologias da integralidade do cuidado quando tem uma atenção primária disponível perto da casa delas. Então, eu tenho sempre que pensar que a, a, minha, a minha atenção primária ela vai trazer para mim vantagens. Então, quando eu quero falar de vantagens para vocês, eu quero falar um pouquinho para vocês dessas vantagens. Eu quero falar para vocês um pouquinho dessas características, né? Então, quando eu penso em vantagem, eu penso o seguinte: o que que esse serviço de saúde, ele pode oferecer de é, vantagem para essa população, ou seja, eu tenho um serviço que é menos voltado para doença e é mais voltado para prevenção e promoção, eu tenho um serviço que é menos centrado somente em um único profissional, mas em vários, é, eu tenho um serviço que tem que atender a, a pessoa doente ou enferma em qualquer situação, então, quando você pensa em atenção primária, ela vai ser onde eu tenho o primeiro contato, ela vai continuamente cuidar de mim, me oferecendo uma gama de serviços e tendo conhecimento e ciência e responsabilidade com aquilo que está acontecendo comigo como paciente. Certo? É, as vantagens que eu trago, que nós fazemos para vocês, é um modelo que fortalece a resolutividade, ou seja, eu evito a dependência de serviços distantes eu consigo dar as respostas mais rápidas para a população e eu consigo oferecer para essa população um serviço que começa a ter um reconhecimento desta qualidade eu convido vocês para trabalharmos na próxima vídeo aula sobre os modelos assistenciais em saúde e aí nós vamos tentar compreender um pouquinho sobre como que surgiu esse modelo de atenção primária. Ok? Eu de... Muito obrigado pela companhia de vocês e eu agradeço pela sua companhia. Não esqueça de deixar o like no nosso canal, de se inscrever, ativar os sininhos e comunicar os seus amigos aí da área de saúde ou da comunidade para juntos participarmos deste canal. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Valeu, galerinha! Um abraço!